Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e no vídeo de hoje você vai aprender como atualizar na ferramenta Studio o Adiante Framework e o Adiante Template da versão 7.0 para 7.2.2 Esse vídeo foi um pedido do José Paulino Eu achei que não precisava do vídeo, que só o texto no site do Adiante era suficiente mas ele achou que uma videoaula seria interessante Então, quem gostou, agradece a ele Ah, lembrando uma parte do vídeo pode ser um pouco maçante para quem já sabe do Adiante, introduções, então na descrição do vídeo tem a marcação do tempo para você pular já para as partes interessantes. Apenas introduções para quem está caindo de paraquedas, nunca ouviu falar do Adiante, do estúdio e coisas do gênero. A Adiante Solution criou o Adiante Framework. Esse framework ele é livre, você pode redistribuir e fazer do jeito que você quiser, e ele é de código aberto. Com ele, você pode desenvolver sistemas web e sistemas mobile. Hoje, eu considero um dos melhores frameworks em PHP para você desenvolver sistemas para web. Ele possui diversos componentes prontos, de alto nível, onde você escreve em PHP e você já tem tudo pronto para o seu sistema web, sem grande dificuldade. Além do Adiante Framework, você tem um o Studio. O Studio é uma IDE feita para o Adiante, utilizando PHP GTK, para agilizar o, o seu trabalho de desenvolvimento. Para quem não conhece, PHP GTK é, uma, é, é a união de duas tecnologias, fazendo com que você possa programar PHP para o desktop. É a situação mais difícil que as pessoas usam PHP, mas é possível você programar, fazer aplicações desktop usando PHP. Então, nós já estamos com o estúdio aberto. Eu vou criar um novo projeto só para mostrar para vocês que nesse instante eu estou com o framework 7.0. E nós vamos atualizar para o 7.2. Tudo que eu vou falar para vocês está no link abaixo. Você pode ir direto lá que você vai ser muito mais rápido. Aqui a videoaula está muito mastigada. É para realmente para um nível bem iniciante. Novo. Projeto framework. Você vai informar o nome do projeto e a pasta. E agora vamos para a mágica da edição para não perder muito tempo. Com a mágica da edição de vídeo, nós ganhamos um tempo. Qualquer arquivo que você clicar aqui do Core do adiante, você vai ver que no cabeçalho dele está dizendo aqui, ó, versão 7.0. Versão 7.0. Então, nós estamos nesse momento com o estúdio para a versão 7.0 e nós vamos atualizar para 7.2. E a partir desse momento que realmente vai começar o trabalho. Momento de desabafo. Gente, se aparecer um caminhão no fundo, me desculpa. Eu estou tentando gravar o vídeo e toda hora passa um caminhão barulhento aqui do meu lado. Hoje está difícil. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no Adiante, no site do Adiante, baixar a última versão do Adiante Framework. Clica lá em soluções, Adiante Framework, download e vida que segue. No momento da gravação desse vídeo, a última versão é o Adiante Framework 7.2.2. Então, sempre pegue a última versão. Tanto faz você estar tá evoluindo da 5 para 7, da 7.0 para 7.2, o procedimento não muda. Você vai abrir uma outra pasta no caminho que está no rodapé. No caso aqui, eu estou usando uma VM com Windows 7. Para exemplificar, então fica em arquivo de programa x86, Adiante Solution, Framework, Base. Dentro do base você tem duas pastas, uma para o template e outra para o framework. O que você vai fazer é selecionar tudo aqui dentro do framework, apagar. Pode apagar mesmo, não, tem, não tenha medo. Depois você vai copiar tudo que você da versão que você baixou, da versão mais nova para dentro do, do Base Framework. E você vai fazer a mesma coisa com o Template. Você vai baixar o Template e substituir o conteúdo da pasta Template. Com o meu projeto aberto, se você vier aqui nas Libs, do adiante, pode ser qualquer pasta. Eu vou abrir as mesmas que eu abri antes. Aqui, agora você está vendo que aparece a versão 7.2.2. Em todos os arquivos, qualquer um que você abrir. E é só isso que você tem que fazer para atualizar. Pronto, tudo que você precisava fazer para atualizar, já foi feito, não tem mais nada. A dica acabou aqui. Agora uma dica bônus para quem conseguiu chegar até aqui. Eu recomendo o canal Dicas do Adiante Framework, do Fabrício. Tá muito legal o canal dele, eu descobri... Ontem, quando eu estava produzindo esse vídeo, e ele já tem mais de 20 ou 30 vídeos na lista. Então, eu realmente recomendo o canal dele, está bem legal, são dicas muito boas. Eu vou colocar o link do canal dele na descrição. Deem uma olhada no canal dele, se inscrevam lá, está valendo a pena.